Bom dia, boa tarde, aqui eu sou o Danilo, Danilo, Danilo daqui da comunidade de Quilombo Praia Grande, hoje atualmente vivendo, na verdade já nasci aqui dentro dessa comunidade, hoje eu tenho 22 anos, estou é, aqui é, sendo entrevistado pelo aluno Daniel, que estuda lá na escola Renascimento e, Sátira da Silva, lá em Iporanga, é, atualmente uma atividade que ele tá encarregado de, de fazer, né aí eu como irmão dele, ele pediu para me fazer, daí falei, ah, tá tudo bem, né? eu posso fazer para ele, pediu me contar uma história de, de história do que, que eu faço no dia a dia, né como é que era a minha história antigamente, como é que, como é que eu se alcancei um pouco né, da trajetória de vida do, do povo antigamente, como eu sou um pouco novo, né, então não alcancei muito essa jornada de, da antigamente as turmas usavam muito canoa pra, pra, de poranga para acessar até aqui o bairro aqui que morava aqui né? fazer compra essas coisas sabe tipo era bem complicado na verdade não melhorou tanto ainda né mas daí depois de, de tempos aí conseguiu abrir a estrada também tem outro projeto ainda de, de balsa ainda ser conquistado e a, balsa, a estrada também não está bem terminada e falta ainda Ainda mais uma reabertura, uma limpada, tem que é, cascalhar ainda, porque com tempo de chuva ela não... Fica péssimo, né? Só de moto, você sai de raramente ainda. E o negócio é bem foda mesmo. Mas enfim, eu não, aqui não escolhi aqui uma imagem legal, como vocês, como vocês estão vendo atrás. Tem até um boneco, umas roupas no varal ali, mais do rio. Como, como o Daniel mesmo falou, o que importa é uma contar bem falar um pouquinho da minha história do dia a dia né? e então quando eu levanto de manhã aqui às vezes né, eu faço uma coisa normal de casa como todos né às vezes sai, da uma forteada por aqui mesmo tipo olhar como é que tá olhar do rio olhar é tá o barco às vezes até mesmo armar uma redinha que a gente tá na comunidade né a gente tá no, morando na zona rural ou se a gente se a gente não pescar pra, gente, pra alimentação, não plantar, a gente morre de fome, né? Morre de fome, graças a Deus, não, porque né, Deus abençoe do outro lado. Mas é, tem que plantar, tem que pescar também, para faz, faz parte da sobrevivência, né? Como até mesmo lá o, o governo Lula, agora eu esqueci o ano, lá naquele decreto 6040, que de quilombolas e indígenas podem pescar e caçar por, por, por consumo né então direito nosso tem que, tem que aproveitar né que não foi conquistado também tão fácil assim do, do dia para a noite né e atualmente também estamos na luta também daqui da, da continuação ainda também da projeto de balsa já falei já hoje né mas continuando aqui já tá bem encaminhado né mas segundo algumas informações querendo meio desviar esse dinheiro né? também não sei se é verdade né mas porque o povo também fala um pouco também bastante né mas então né, necessidade da balsa também para travessia né? também para quando eu mesmo fazia estágio agora tá parado na pandemia eu fazia estágio lá na comunidade de João Surá às vezes tinha que todas as vezes geralmente havia não tinha passagem lá tinha que atravessar nadando o rio Vai lá pegar o barco para poder ir, para poder ter acesso até a escola, que leva mais ou menos mais uns meia hora, 40 minutos, meia pé. Mas. Faz falta também passageiros também, né? Como tem o barco lá, mas não tem. É, não, não pararam de pagar os funcionários para trabalhar, né? Daí fica foda, a gente está arriscando a vida da gente, para a gente estudar, fazer estágio na escola. Atualmente também estudo lá na Universidade Federal do Paraná. Né? Aí até por isso mesmo que eu tava fazendo estágio lá na comunidade de Surá Daí, tipo, também daí entrou a pandemia. Eu tava já no segundo ano já, mas daí entrou a pandemia. Daí tá parado, né? Já fez o quê? Já faz quase, acho, mais ou menos um ano e meio, mais ou menos. um mais ou menos aí de agora recentemente nesse meio de maio que votou o assunto ensino remoto que a gente estuda cinco ensino sincrono que a gente tem que estudar às vezes tem pronto né tem a 5 a, a, né? a síncronio e síncrone. para a gente estudar às vezes tem encontros assim que enquanto online com os professores e alunos a gente usa lá o Teams às vezes o MIT. para estudar né só que nem sempre a tecnologia está a favor da gente, né? Como aqui, a gente usa o sinal. Eu, no meu caso, uso o sinal aqui do. lá do Paraná. Do daqui de casa mesmo, que pega aqui o sinal da TIM. Só que. até. até que ajuda até né? Só que a gente entra ali né, no TIM, no MIT. ali entra um pouquinho, eu participo ali nem nem dois minutos o negócio já cai de novo o sinal. É bem complicado, né? Até uns tempos atrás, eu lembro quando eu estava estudando ainda, não lembro se foi 2015, 2012, eu acho, 2011. Até vejo uma, uma equipe aqui falando de implantar um projeto de instalar uma torre da Vivo, né? que dentro da comunidade, que é um praia grande aqui. Nossa, ia ajudar muito, né? Só que foi só tipo, só um, vamos dizer, um alarme falso, só, né? Só anunciar no um negócio e paga voltar e nunca mais voltaram. Eu lembro que era, era jovem, sim. Eu já estou com 22 anos, eu não lembro quantos anos que eu tinha na época, eu acho que uns 14, 15 eu acho, mais ou menos e... e a gente encontra essas dificuldades, né, também que a tecnologia nem sempre está a favor da gente e... e aqui também, agora, na comunidade agora, para a gente ter acesso até a... até a Iporanga, né a gente tá um pouquinho mais melhor, né, quem sabe pilotar carro, pilotar moto, graça no meu caso, eu já aprendi. Plata carro, plata barco, motos essas coisas, daí tem, já facilita mais. Agora, para quem não, não, não, tem acesso, não tem acesso às coisas, não tem a, a prática de, de, de uso, já complica mais. Né? Bom, a gente, igual mesmo aqui, pega a moto, tem que resolver alguma coisa lá na cidade, às vezes. É uma coisa mais assim, que não consigo usar que a internet aqui. tem que ir até a cidade. Te dá mais ou menos 17 km. 17 para ir, 17 para voltar né mas o negócio é bem complicado mas a gente esperava espera uma intenção ainda né? também ter a luz elétrica mesmo de verdade mesmo na comunidade que a gente usa aqui a luz solar já, já ajuda bem né dá para carregar o celular né antigamente era bem ruim não tinha como nem carregar o celular essas coisas né mas agora até que dá para carregar o celular bem mais de boa tem uma luzinha só que aqui na minha casa porém a luz solar não funciona muito bem por causa de da montanha é meio alta, né? não pega muito sol. Daí ela precisa de sol né, Para carregar a placa solar, para carregar as baterias. A gente, na parte do inverno, a gente não é muito beneficiado com a luz solar. Mas no verão funciona tudo bem. Né? Só que também não há energia tá pra tocar um chuveiro, usar uma, tele, uma TV à vontade, uma geladeira, essas coisas, pra gente congelar uma carne, congelar uma comida mesmo. Né? Mas enfim, sempre na luta. né? E... Igual as pessoas aqui também para fazer compras, essas coisas, eles mais o barco, né? É, agora que tá mais evoluinho o carro, mas ainda não evoluiu tanto ainda. Mas é, tem que, é, mais, o, mais o barco ainda, que é mais, o uso mais comum ainda. É, também vou contar uma história meio pessoal, assim, não sei, talvez esteja um pouquinho fora do roteiro. Mas eu quando era pequeno, era criança, né? Eu não lembro qual é a minha idade, minha mãe que conta, <risos> que numa assim, uma tarde assim, eu namorava com a minha avó, não lembro, eu namorava junto ainda assim, minha avó era viva na época, é, até que eles possam um colocá-la em bom lugar, né? É, daí numa tarde, minha mãe, ela deixou em casa né, e foi buscar lenha lá no, no mato lá, no meu pé de casa, Daí tinha uns pintinhos novos né? em de casa, como eu sempre tinha. deus que eu peguei, a mãe todos, que eu peguei dois pintinhos daquele, peguei uma concha e tá aquele dentro do vaso, Mexi, bem, mexido e mexido com o aí tampei lá. Aí disse que ela quando na veio da roça e depois eu fui no banheiro lá disse que <risos> tinha dois pintinhos lá mortos lá dentro, do... dentro do vaso lá. <risos> Só coisa de criança, né? Mas.. <risos> também lembro também uma época que gostava muito minha avó, mas. Porque a gente é criança muito traquenando nessas coisas, né? A gente sempre estava traquinando nas coisas, assim. Minha avó, uma vez, ela, ela era bem católica, era bem, sabe, bem de fé mesmo. Lembro que numa época ela pegou, sabe, fez rosadas, no pescoço, né? De fazer rezas com ele também. Ela pegou e, pá, deu chicote, na cabeça. Voltando também um pouquinho, a falar da luz elétrica, Vou me ensinar essa parte que é, a luta para conquistar essa luz elétrica até tá desde 2008 não é bem bem o dia mais ou menos nem a data mas tá desde 2008 quando agora tá correndo sempre ocorre em baixo assinado é, igual mesmo ano ano retrasado correu mais um baixo assinado esse ano agora de 2021 é, nesse nesse mês nesse mês né, estamos ainda e hoje é dia, dia 28 dia 28 de maio uns um mês ainda e que ocorreu mais um bastinado para falando né que desde 2008 nós retarda nessa projeto processo de luta da para conquistar luz elétrica aí vamos vendo aqui que vai ser que vai ser contabilizado né tomara que consiga né o era que muito problema é ah não tem estrada não tem como levar luz porque hoje agora tem a estrada né não tá 100%, mas por cento mas tem a estrada. Mas, tipo, é um sempre um Esse processo de, de enrolação né como sempre tem né é bem complicado também e enfim é o projeto já tá em faz tempo em luta de conquistar a luz elétrica mas aí no ano há tempos atrás ele está com o que com 2019 mais ou menos 2018 19 mais ou menos é ele vieram entregando, instalando em cada casa o kit de, de, da luz solar, né? Que tipo onde é para dar uma passar um, um paninho por cima, né, para só para dizer que a comunidade tem luz. Que, que como até mesmo a gente sabe, mesmo ali tá para fora e fala que a comunidade Praia Grande lá tem luz elétrica. Mas não é luz elétrica, é luz é solar, ela não é beneficiada como fala na lei que, que a luz é, é direito de todos, né? só que na verdade nós ainda a gente não tá beneficiado ainda isso como até mesmo a estrada lá que diga de Iporanga até lá bairro Serra então é comenta aí para fora que já tá assaltada mas isso é uma mentira né porque ela só tá apenas só cascalhada São... é também queria aqui mencionar também uma história do seu Emanuel Moura Mora aqui pra cima aqui, pertinho da minha casa, aqui, na, na real. Na verdade a gente. Uma, uma época, tempos atrás também, quando eu estudava ainda, na, na na escola de Poranga, na Nascimento. Um trabalho lá que a gente. E mais um colega meu, que a gente foi, foi mencionar pra foi fazer uma pesquisa, né? Tipo tipo essa do Daniel aqui. Pra fazer um vídeo, contando, contando alguma coisa, uma história, uma coisa. Daí ele contou que ele com o compadre dele uma noite de uma, uma, uma noite de lua cheia eles foram é né como costume tradicional né, né da comunidade esse Manuel Moura é, atualmente é o senhor mais velho aqui da comunidade é, daí falou que ele compadre dele pescando assim não tarrafiano disse que do nada ele ele, que ele olhou para cima assim e ele falou lá compadre disse que é uma bagoda mulher assim grandona assim bonita bonita cabelos longos assim e senhor tava todo nua ela lascava voando e assim por cima, passaram perto deles assim. Daí pegaram e, como ela estava descendo a ribeira, ela né, estava descendo, descendo, ela pegou e foi por cima, tem uma, uma ilha lá, né, perto da casa dele lá. Por cima, de uma ilha, bem alto assim, voando. Ela pegou e foi sentido rio Pardo, e daí sentido Paraná, né. Daí ele. Até ele mesmo falou que hum, tem umas coxanas muito bonitas que até achei, achei engraçado até ele de, de contar. Mas também é um pouco assustador, né? Pra quem nunca viu, nessas né, Essas coisas assim. É também como de costume, né? Da, da gente aqui, da, da, da, da.. comunidade, né? A gente, como né, meu pai, às vezes eu, a vez eu Daniel, meu irmão, Daniel, minha, daí minha mãe. Quando tem uma, uma roça pra carpina na outra banda, né? Vai é atrás aqui, esse mato, estão vendo atrás, lá na né, parte de trás, do outro lado do rio lá. Foi aí, foi aí, foi aí, a gente só vem colher, colher arroz, né? Daí. Às vezes, tipo, anasia à tarde, vê lá depois do sol assim, bem. Lá pega bastante sol, né? O sol lá entra já à noite. Tem esses detalhes assim. Daí, foi um detalhe, mas mais ou menos a minha flor que mais ou menos umas 3 horas da tarde. Tava eu e minha irmã, eu, eu, a Cris, né? Minha irmã e o Daniel, meu irmão. Eu lembro que nós tava no bote de madeira ainda. Daí eu atravessava em dois em três. Aí tipo, atravessava eles. Daí minha mãe tava, tava chegando também, próxima já do, de nós, só tava descendo do caminho do, do rio, né? Ela ficou assim, olhou para trás, meio perto de casa aqui, disse que tinha uma pessoa meio no ar, assim, vestida de branco, assim, coisa mais linda, que, é, Descendo, assim, acompanhando, acompanhando nós também, assim, meu avô andando por cima também, assim, por cima, mais, mais ou menos uma, uma altura de um metro, um metro e meio, mais ou menos. E bem branco, assim, bonita. E também, continuando, continuando um pouquinho da história da minha conta minha mãe aqui, ela, ela acha que talvez pode ser, sei lá, uma imagem de Deus, ou pode ser um, um anjo, é, protegendo nós, né, que não era, até, não era criança ainda, e risco também de pegar um, pegar um barco daquele de madeira pequena, risco de pegar e afundar, se não virar ele, né, essas coisas.